Olá, boa noite, meu nome é Fátima, eu sou de Sinop, no Mato Grosso, estou aqui para falar um pouquinho sobre como eu conheci esse curso de reflexologia portal e o meu interesse pelo curso e pelas aulas do professor Roberto. Já há algum tempo eu me identifico bastante com a área terapêutica, né? tenho algumas outras formações em reiki, barra de axe, né? a massagem relaxante em si, corporal e trabalho também na área de estética, algumas, algumas outros, o, outras atividades relacionadas a terapias e fiquei bastante motivada por já estar participando de um outro curso, também online, mas numa outra plataforma de reflexologia podal. Mas me interessou muito a forma, a metodologia, eu acho que a maneira, o carisma com que o professor Roberto trabalha nas suas, nas suas aulas, a informação, consegui assimilar melhor essas informações, até mesmo o conteúdo é mais, mais um conteúdo mais proveitoso e com maiores informações, maiores detalhes, né? Detalhando aí as, as doenças físicas, as doenças emocionais, para que a gente consiga fazer um trabalho mais detalhado. De, de, de cada de cada pessoa de cada cliente que a gente possa entender melhor e, e a forma ma, melhor ma, que mais me me atrai é o estar ajudando o outro estar me dispondo a serviço do outro os dons que recebemos do, do ser Supremo de Deus é que sejam em benefício do outro em benefício do nosso irmão, para que ele também possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, se eu posso ser esse canal de luz, esse canal de melhoria, esse canal de universal para que o meu irmão possa se libertar das dores, é, viver com uma, uma qualidade de vida melhor, por que não ser? Né? É, viver esse amor, viver essa intensidade universal, esse dom que Deus nos, nos dá de vida, de sermos fraternos, de sermos irmãos. Isso que me, me atrai bastante. Mas eu estou gostando muito do curso, apesar de não estar praticando ainda, algumas... algumas é, Algumas pessoas que eu estou atendendo, inclusive entrei em contato lá no grupo, né? Pedindo auxílio para isso. E estou encantada. Esta é a palavra: gratidão, gratidão, gratidão.